Tô perdido. Não, mas eu posso vir se eu quiser. É, eu vim sim, eu vim vi vim sim. Que aqui embaixo tinha os ventilador. E agora eu posso passar. O relacionamento entre o raios e o funde. Se você não tem um relacionamento saudável, não, não, não, não inveje quem tem, ok?